Olá pessoal, estamos começando mais uma notícia pra vocês e que por sinal é uma notícia muito triste, e antes dessa notícia já se inscreve no canal e deixe o seu like, e bora pra notícia. O cantor João Neto, da dupla com Frederico, foi internado no Hospital de Câncer de Barretos nesta semana para passar por uma cirurgia delicada. Ele fez a retirada de um carcinoma nesta quarta-feira, 16 e tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde. Amigos, tudo bem? Ó, já estou saindo agora arrumar Barretos para me fazer minha cirurgia. É, eu quero tranquilizar vocês que é uma cirurgia, um tratamento bem tranquilo. Vou precisar de ficar apenas uns 15 dias de repouso para recuperação. Mas logo, logo estou seguindo com a agenda de shows normal, tudo 100%, tá bom? Podem ficar tranquilos. Não, graças a Deus não vou precisar de fazer quimioterapia, nada disso. Daqui mais ou menos uns 15 dias já tô com 100%, com a graça de Deus, tá bom? Aquele beijo para todo mundo, valeu! O tumor na tireoide foi descoberto em dezembro após uma série de exames de rotina. Como foi descoberto bem no início, o nódulo foi retirado sem maiores complicações. É uma doença maldita, silenciosa, que não dá sinal nenhum. Nunca senti absolutamente nada. Fica o alerta para vocês se cuidarem. Fazerem sempre os exames de rotina, porque é muito ruim você ser pego de surpresa assim em algo que não te mostra, disse ele incentivando os fãs a fazerem exames de rotina. Essa foi a notícia de agora, logo voltaremos com mais informações, até mais.